Guerreiros e guerreiros soldado aqui novamente trazendo pra vocês mais um vídeo e eu tô muito empolgado, tô muito feliz aqui, ó. Agora a gente veste, agora podemos dizer que a gente veste a camisa do Publite, meu parceiro. Ó. Usando meu boné da estica de patrocinador, aqui ó, ó, parceiro, patrocinador Parceiro Publiite Só quem é, só os mamais, só quem é boneco tem essa camisa, parceiro, é, a minha ficou apertada que vieram AP pra mim, botão boneco aqui mas tá bom, tá bom, ó, e o meu dropinho tá aqui, ó, o meu dropinho tá aqui, se você não assistiu, se você não viu o unboxing do drop da vida real, seu boneco, assista, porque tá muito legal, tá muito show, e tem algumas coisas lá que vem no drop, você que é curioso pra saber o que vem do drop da vida real, dá uma olhada lá, ô, chupa bife, bom, como vocês puderam ver aí, o que, que eu vou falar hoje? Hoje o Publite o atualizou e tem muitas novidades, muitas novidades nela. Tem a, é o passe, né, o lit passe deste mês de outubro, que comemora o dia das bruxas, né? Halloween, etc, essas coisas. E veio muita, mas muita coisa legal e, e desde já, já queria que você já deixasse o like, que você já se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sininho pra não perder notificação. Porque o negócio tá punk, tá punk, tá punk Vamos lá Ó, o passe dessa temporada O passe, meu parceiro, cadê? O passe dessa temporada Olha o tanto de coisa que vem nesse passe Ó, passe elite, vamos lá na loja Vou mostrar na loja melhor Ah, e também, também tá tendo, ó Tá tendo promoção nesse exato momento Que eu estou gravando, até dia 17 Tá tendo promoção, vou colocar aqui na tela pra vocês, ó tá tendo promoção que tá em dobro você coloca em qualquer valor de 5 de 10 de 25 de 50 de 100 <risos> e de 200 você recebe o dobro meu amigo então é muito ponto é muito Helicoin é muito cash para vocês aí é comprar os seus passes e reservar passes futuramente né ó esse de 100 aqui ó você coloca 100, Ganhar mil Helicoins e ganhar mais 1.400 de bônus, cara. Então tá muito boneco, tá muito bom, tá? Ou tem esse de 50 aqui, você ganha 600. E esse aqui pra ocupar o passe, né? Que o passe é 400. Então, 400 Helicoins, 25 reais, você vai ganhar aqui, ó. 500 e pouco, quase 600 helicôins Então, tá muito boa essa promoção não perca. Lembrando pra vocês que ZP rápido, fácil, ficar na hora, sem demora Sem complicação, o link tá aqui Na, na descrição, nosso parceiro E querido Zé Louco, tá? Ele vende também cash para o Publite Então, só chegar lá e falar Zé, vim através do boneco, vim através do soldado Que quer comprar o O helicôin o, o, o, o dobrado Então, essa semana, até o dia 17 Está com o dobrado Mas, Vamos lá, tamo aqui o passe o passe, além do passe, vem essa, tem essa caixa nova que vem, ó, várias coisas Cara, tá muito show, tá muito bacana, eu gostei demais dessa atualização Tem bastante coisinha aqui que vem na, na caixa Halloween, né? E, além disso tudo, tem o Coins dobrado Mas vamos pra que interessa, eu vou falar aqui do passe, do passe elite, ó Veio muita coisa, gente, dessa vez eles capricharam mesmo, ó De primeira você já ganhou um carrinho, ó Já ganha o um carrinho, já ganha aqui a máscara, a roupa mas o que que tem? É, deixa eu ver, se não perdeu o caminho da... Deixa eu fechar aqui, senão fica tudo bugado. Ó, tem sapato, tem paraquedas, tem essa nova moeda, a Tinker Medal, né? Ou medalha de frango, que diz. é Com essas medalhas dá pra você trocar por caixas, essas caixas novas que virão, é, a que tem no mercado agora e que virão futuramente. E até prêmios, armas, você vai poder trocar, né? Vamos supor... Uma arma é igual a 10 é, chicken, é, chicken Medal Então, muito bom essa nova atualização Bastante skin cara, dessa vez eles colocaram bastante coisa Então tá valendo muito a pena o passe aí Com 25 pilão você já consegue comprar o passe e aproveita que tá dobrado ó Tem muito prêmio, esse paraquedas tá monstro, essa carzinha nova e, e tem carro do Halloween, meu, tá muito top Tá muito top, eu aconselho vocês aí, quem puder Tá adquirindo porque tá muito show e a que eu quero pegar, que é a M24, que tá... Ó, olha, que, olha que maravilha, essa M24, meu tiro Olha que coisa linda, do passe. Então tá tudo isso aí no passe. Você que puder adquirir, adquira, porque tá punk, meu. Tá punk. Eu vou adquirir aqui ao vivo pra vocês, porque a gente é boneco. Vem que vem, vem neném. Como é que eu faço lá? Você vem aqui na loja, ó. Aí tem o passe, né? O lit passe, que é o passe normal. É 400 alicões. Né? E tem o passe com 50 leves. Que o passe com 50 leves tá 2.400 ali com esse aqui é muito salgado. Eu acho muito caro. Então eu, eu tô boneco. Eu vou comprar o passe aqui e vou fazer as missões na raça. porque nós é boneco. Nós é do trem, do trem bala. Então, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou comprar, ó. ó vem que vem, vem neném, ó, ó, ó. Vou chegar, vou comprar. Já comprei. Agora eu sou. Publite, Publite. Deixa eu só tirar um print aqui. para salvar, para fazer a thumbnail. Vai ser a thumbnail, vai ser a thumbnail, vai ser a thumbnail. Pronto, deixa aqui salvinho. Eita, ferrou tudo. Vou deixar aqui salvo, vai ser a thumbnail. Blit Pass, o um novo passe. agora eu tenho, ó. Automaticamente, já desbloqueou coisa para um caramba, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui, que eu tomei tô, tô, tô boneco. Missões não, de novo. Aqui ó, já desbloqueou tudo, ó Aí você vem só resgatando, meu querido, ó Você vem só resgatando o prêmio É muito bom, cara E, e as missões tá muito fácil também Ó, vou mostrar Depois só ir resgatando, ó Resgatar tudo e, Toma Eita, ó, ó Ó que coisa linda Ó que coisa bonita de se ver Só, ó próximo Próximos quatro Ó Só coisa boa, meu Só coisa legal só esquimassa. E sem falar que as missões, gente, estão bem top também, ó. Tá bem fácil de fazer, ó. Ganha um, um, uma vitória do um Tike joga 30 minutos em Angel, joga 30 minutos e São Roque, coisa que vocês fazem aí brincando. Aqui também a missão semanal tá muito easy, tá muito fácil, ó. Como eu já completei, é só resgatar aqui. Tá poder pegar essas missões aqui, você tem que ter o passe, tá? Você tem que ter o passe. Se você não comprar o passe, você não consegue pegar essas missões tá bom? Então eu vou eu vou pegar aqui, ó, vou resgatar aqui só para vocês verem, ó. Tô boneco. Tô ficando com medo. Bem tranquilinho, ó. Fez as missões, vai pegando os pontos. E com esses pontos de experiência vai desbloqueando lá o as skins para vocês do passe. Mas lembrando, para você poder é, pegar esses esses prêmios aqui de baixo, ó calma aí, cara, toda hora hein? os prêmios aqui de baixo, pra resgatar aqui embaixo você precisa ter o passe elite que é esse que acabei de comprar. O passe normal, o, o, de, o grátis, né, o free, não tem tantas skins, né? Aliás, eu acho que nem tem, é uma ou outra que tem, ó, em cima, né, que é o free. O de baixo, ó, tem skin, toda partida tem, tem skin, ó. Então, vale bem mais a pena, eu acho que é bem vantajoso você comprar aí, fazer as missões e adquirir várias skins. Tá bom? Então é isso meu boneco, espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários Se você comprou, se você vai Comprar depois desse vídeo E é nóis, instala aí meu link na descrição pra baixar O Publite pra você jogar com boneco Tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço E lembre-se, porque ser gamer E não comprar o Pacilite Da temporada 2 É ficar boneco, né? o chupa bife, então, fui!